A prestação de contas pode ser assinada sim pelo representante de uma empresa contábil, assim como também pode ser assinada por um contador ou contabilista, pessoa física. Não há qualquer impedimento para que o candidato contrate empresa contábil. O que não pode é haver a doação gratuita dos serviços prestados por essa, essa empresa, pois seria uma fonte vedada e isso comprometeria de forma insanável a prestação de contas, mas tanto o representante da empresa contratada e paga pela campanha podem assinar, quanto o próprio contabilista pessoa física também contratado. Um abraço, até o próximo.